Alô Brasilzão, um beijo gostoso no coração, nós estamos chegando aqui pelo Canal Mais Brasil e também pelo programa é, Conexão Brasil, tá? trazendo informações bacanas para vocês. Antes de trazermos a matéria propriamente dita, eu quero falar para você. Eu estou na cidade Estância Turística de Santa Fé do Sul, uma das mais belas cidades do interior brasileiro. Querida Santa Fé do Sul, sou da cidade de Santa Fé do Sul e estou retornando aqui para falar com o prefeito Evandro Moura. É isso? Prefeito de Santa Fé, sou um prefeito jovem que vocês vão conhecer. Vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo para trazer informações bacanas aqui no nosso canal Mais Brasil. Você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se inscreveu não? Que pena! Inscrevam-se, participe, ative o sininho para que nós possamos passar para vocês as informações bacanas como essa, como esta, por exemplo, que nós vamos trazer hoje aqui da cidade Estância Turística de Santa Fé do Sul. Do meu lado está aqui o prefeito Evandro Moura. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Jota Sardinha? Tudo bom? É um prazer estar aqui falando com vocês do canal Mais Brasil e falando principalmente da nossa querida Santa Fé do Sul. Estância turística. Instância turística, cidade natal. Nasci em Santa Fé do Sul, sou filho daqui e hoje tenho esse privilégio concedido por Deus de estar prefeito da minha cidade natal. Fala para mim. Como é que está a nossa cidade? Como é que você analisa esses cento e tantos dias já na administração sua? Uma bela cidade, Santa Fé do Sul, como você disse, Sardinha, hoje com cerca de 35 mil habitantes, uma estância turística aqui no interior do estado de São Paulo, praticamente aqui na divisa com o Mato Grosso do Sul, perto de Minas, Goiás, né? tanto é que tem três fronteiras, as três fronteiras três aqui fronteiras. Né? divisa dos estados, nós temos aqui a ponte rodoviária que faz a divisão. Aliás, a ponte rodoviária existe aí, o fundador do projeto Mar, Movimento Atual de Renovação, quando nós fizemos para... Queimamos muito no sol lá na né, Vaguinho, pegando a assinatura para a construção da ponte rodoviária. É, o Vaguinho que hoje está como vereador também, tive o prazer de estar com ele na Câmara Municipal durante quatro anos, o Vaguinho Lopes, Popular Bolacha. Popular Bolacha, grande Vaguinho. Grande vereador Bolacha, viu, ver. mas... Vocês estavam perguntando dos 100 dias? Isso. Graças a Deus, é, de bastante trabalho, né, de administração, Evandro Mura, Capitão Benítez, 100 dias de governo, com geração de emprego, um trabalho voltado no turismo. Né, nós estamos aqui com o um projeto A Orla do Sol, Sardinha, transformar a, orla, a orla de Santa Fé do Sul. Nós temos três orlas de ranchos, que, todas banhadas pelo rio Paraná. E nós temos um projeto de interligação dessas orlas Interligar as três orlas O projeto chama-se Orla do Sol Que vai realmente ser um grande marco Aqui na Estância Turística de Santa Fé do Sul Maravilha Quantos mil habitantes? 35 mil habitantes? Cerca de 35 mil habitantes Maravilha. Estância turística Temos a nossa faculdade aqui né? o Eu ia falar, a minha, a minha filha mais velha A Katia, se formou aqui Sim, Sim eu, o, é, um, é um grande patrimônio aqui da cidade também Hoje conduzida pelo nosso vice-prefeito Capitão Benítez Que está como presidente do Unifunec Você vai entrevistar Unifunec, funec antiga e, Onde foi parar o... Desculpa, que aqui eu quero bastante a descontração O nosso querido Ademir Gasque Sancho, está por aí ainda? Está por aí, inclusive é professor do Unifunec hum. Espanholzinho, chato Já foi presidente da instituição? <risos> eu sei! Gente, e, hoje, delegado hoje, seccional, delegado quantas sexual. matérias, né, doutor? Quantas matérias nós fizemos sobre é, a FUNEC, é, sobre como delegado de seccional. Você vê que eu conheço Santa Fé bem, na antiga querida Rádio Dinâmica M, que não, nem a ele não existe mais, mas ainda existem é. as rádios aí. Mas vamos lá. E esse trabalho hoje com a pandemia, como é que se analisa isso, meu irmão? É, realmente a pandemia é um momento difícil, né, Sardinha? Nós já estamos aí há mais de um ano nessa pandemia. Quando iniciamos a nossa administração em janeiro, estava já durante a pandemia, acreditávamos que iria passar isso logo. Infelizmente, passamos por um momento mais difícil ainda. No mês de março foi o pior pico da pandemia aqui na nossa região e no estado de São Paulo também. Mas nós, graças a Deus, passamos por essa situação, né, diante de tudo isso que vem acontecendo, Hoje nós estamos controlados aqui em Santa Fé do Sul, o sistema de saúde der todo o suporte necessário para a nossa população. Nós temos aqui a Santa Casa, nós temos a UPA, nós temos nove unidades de saúde, estratégias de saúde da família, que atende toda a nossa população nos bairros e hoje, graças a Deus, a pandemia está controlada. Um momento difícil para a economia. Sim. Já tivemos aí o comércio durante algum tempo né, com algumas restrições por conta da pandemia, mas hoje, graças a Deus, retomando, aos poucos retomando, importante que o comércio não ficou parado, foi mesmo aos poucos, continuou trabalhando, e estamos passando por esse momento. Agora, o trabalho realizado pelos prefeitos não foi não foi fácil, né, Vandro? Porque você é a favor do lockdown? Não sou a favor, tanto é que não fiz não fizemos o lockdown aqui em Santa Fé do Sul. Eu, eu, eu não posso deixar de não falar, né? Você que fez lockdown nas suas cidades, me desculpa. Olha aí, um prefeito jovem e que é contra o lockdown, e nós batemos nessa teca todo dia, Vandro, pelo menos um momento, proibir os honestos de trabalhar, desculpa, né, eu perguntei isso para você, que se você dissesse que era a favor do lockdown, eu ia dizer que você estava errado, porque eu não ia passar a mão na sua cabeça, né, mas é, é, ele, é a, ele é contra o lockdown. Então, você que continua, porque ainda existe ainda, né, essa, essa falta de respeito com o trabalhador. É, existem outras formas de se controlar e fazer o um lockdown. Você mesmo é fez isso. Né? Nós fizemos isso em Santa Fé do Sul. Estabelecemos algumas restrições, alguns horários especiais de funcionamento. Não precisou o comércio fechar. Já estamos num momento difícil. O comerciante está passando por dificuldade. Como é que fica a economia? Como é que fica a economia? Então, graças a Deus, conseguimos passar por esse momento sem fazer o lockdown. E o tratamento precoce? Implantamos o tratamento precoce aqui em Santa Eu vi no Pesco. lugar certo, hein? Já está funcionando já há algum tempo. Nas nossas nove unidades de saúde da família, se a população, qualquer cidadão, chegar com os primeiros sintomas e ser consultado por um médico, o médico irá receitar os medicamentos para o tratamento. Tratamento precoce. Tra tra chamamos aqui de tratamento inicial. É a Não, mesma coisa. É a mesma coisa. O tratamento inicial, o tratamento precoce, é uma coisa só o importante. É que se fez um trabalho... Marab Parabéns. E o resultado está. O resultado está. Então. Né? Não, Fizemos não, o trabalho. Não vamos aqui enaltecer ninguém, né, dos, dos grandes políticos, nem falar mal de ninguém, apenas a realidade. Sim. Santa Fé do Sul. Não é à toa que Santa Fé é essa cidade brilhante que é. Essa estância turística bela, né? bastante conhecida. Brasil afora, o afora. É, nosso querido deputado estadual Itamar Borges, que é seu amigo, é inclusive, a figura, né? A figura. <risos> que foi prefeito aqui por três vezes Sim. já e transformou a cidade em instância turística, né? Na época do Itamar, foi na época dele, né? que a cidade se tornou uma instância turística, hoje já conhecida, né? Potencializada e agora com esse projeto que temos, a Orla do Sol. Será um novo marco na estância turística de Santa Fé do Sul. Essa hora do sol, como vai funcionar isso? para mim. Será a interligação das orlas. né? Nós sim. temos três orlas. aqui o Vale do Sol, o Corredor ao Meio da Prado e as Águas Claras. E nós iremos interligar através da na pista, né? Fazer uma pista margiando toda a orla do Rio Paraná. E ali onde tem os ranchos, terão vários empreendimentos turísticos, setor hoteleiro, restaurantes, pousadas. E isso realmente. Fica marcado na história da cidade, a transformação da instância turística. Maravilha, é gostoso a gente ouvir isso, de trazer, mostrar que existe sim, no Brasil, pessoas que têm condições de assumir uma prefeitura e administrar sem fazer lockdown, sem fazer estadalhaço, a favor ao tratamento precoce, porque a situação não é fácil, a situação é muito complicado. E se a situação é complicada, é hora de se achar meios. Fala um pouco para mim desse comércio maravilhoso aqui de, de Santa Fé. Um comércio pujante, né? um comércio muito, belíssimo um comércio aqui em Santa Fé do Sul, com instalações modernas, uma instância turística. Nós temos aqui também algumas indústrias, né? na, na fabricação Aliás, de, eu, eu, de eu, eu, camotas. Como é que fala, o distrito industrial de Santa Fé é enorme. É né? enorme. enorme. Nós temos hoje já, Sardinha, é, praticamente quatro distritos industriais. Sim, sim. Uhum. eu estava mostrando para os meus amigos quando nós chegávamos. E nós temos aqui algumas grandes empresas, como por exemplo, eu cito aqui a Flash Cover, de capotas né, de automotivas. Nós temos aqui a, a, o Grupo âmbar Amaral, né, na questão de ração da ragife, de ração de peixes, frigorífico de peixes, a Brazilian Fish. Nós temos a Yoga que fornece para o Brasil todo, a questão de macaquinhos também, sim, modeladores, sim. né, Muito santo, há muitos existe. anos, a Mola Santa Fé. Santa, a Mola Santa e a Mola Santo Antônio existe ainda? Ainda existe. o é, é, meu amigo existe. Anésio, existe a Mola Santo Antônio do seu Anésio, e também a, a, a Mola Santa Fé do seu Vanderlei. Maravilha, né? Vanderlei eu lembro o mas o do Santo Antônio do Anésio, eu falei muitos em propagandas com ele quando a gente fazia rádio e fazíamos as nossas apresentações. Agora, Evandro, é, diante de toda essa pujança que tem em Santa Fé do Sul, o que que prevalece, o que, que predomina hoje? É o turismo só ou existe também a agropecuária, o agronegócio? Ah, também existe, né? Já foi muito forte foi o agronegócio antigamente, só que hoje o que predomina muito é o turismo, né? É o setor do comércio em geral também, essas indústrias que eu disse aqui... Né, mas o, o setor agropecuário ainda é forte aqui. Nós temos uma área rural ainda bastante extensa aqui na cidade, né, predomina ainda né, o setor da agricultura. Até nisso, nós temos um, um, um plano de governo muito forte também dentro da agricultura, né, Sardinha? Mas hoje essa questão do turismo prevalece aqui em Santa Fé do Sul e na nossa administração, Evandro Moura, Capitão Benites, irá se fortalecer ainda mais, que nós entendemos que isso realmente é. O que vai alavancar ainda mais a nossa é cidade, a âncora, né gerar renda, gerar emprego e trazer o progresso ainda mais para a Ainda porque o, o agronegócio do Brasil cresce assustadoramente. Sim. Né? É um... No fundo, na verdade, nós temos que, que ter o agronegócio. Evandro, Santa Fé do Sul, é, nós temos aí a ponte rodoferroviária. Eu, nós estávamos falando inicialmente aqui é, da ponte rodoferroviária e é uma, uma ligação grande. A Mato Grosso, né? Sim, é um marco, né? Que ficou na época do. Eu lembro, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, Sardinha, eu estive lá no dia da inauguração da ponte, junto com meu pai. Meu pai saudoso, é o E eu estava transmitindo ao vivo pela nossa querida Dinâmica. Fizemos ao vivo. Nós geramos áudio, geramos áudio, porque era tempo de como gerar imagem, né? Nós geramos áudio para todas as emissoras brasileiras. E foi um marco aqui na história, um marco. né? Eu lembro que foi uma festa aqui na cidade, eu ainda criança, mas tive a oportunidade de acompanhar isso, que foi marcado sim. na minha memória, e hoje nós passamos ali pela ponte, tanto por cima da ponte quanto por baixo, né, que também sim. é muito, muito fantástico, Fantástico cidade guarda. o Tarcísio Ministro está investindo pesado na ferrovia, isso é um marco para Santa Fé. É um marco e foi o que abriu realmente também o Estado de São Paulo, o né? Estado de São Paulo fez Exatamente. essa ligação com o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e todos os outros estados, né, que abriu aqui o mar para o estado de São Paulo através da ponte Rodoferroviária. Então, quem ainda não conhece, venha para Santa Fé do Sul, venha conhecer a ponte Rodoferroviária, venha conhecer a estância turística de Santa Fé do Sul, que você vai se encantar pelas belezas da nossa cidade. Então, agora vamos fazer uma propaganda para você que está nos vendo em qualquer parte do Brasil, para qualquer parte do mundo. Santa Fé do Sul já é uma estância turística e essas horas que temos aqui, é importante se vir visitar e é passar o final de semana. Sim, passar o final de semana é conhecer todas as belezas de Santa Fé do Sul e das demais cidades da comarca também. Santa Fé do Sul é uma estância turística, mas nós temos ao lado aqui algumas cidades, Sardinha, sim. que são MIT, municípios de interesse turístico, como oh, por é. exemplo Santa Clara do Oeste, Rubinéria, Santa Clara também, né? Santa Clara. E tem toda uma história quando foi inundada né, Pela, sim. pelo Rio, sim, né? você sim. se lembra Nossa, disso. Nossa, tava aqui, velho. E, é. e tem toda uma história Santa Clara do Oeste hoje com o, o Náutico Clube Grandes Lagos Que é um marco aqui também na nossa região Tudo para ser visitado Tudo para ser visitado aqui Três Fronteiras Santa Rita do Oeste, Nova Canaã Paulista Todas essas cidades aqui da, da comarca de Santa Fé do Sul Venha visitar e conhecer as nossas belezas Maravilhas eh, Evandro o, o prazer de você nos receber aqui Muito grande por vários motivos Primeiro, porque eu vim rever a nossa querida Santa Fé do Sul. E segundo, por te conhecer, conhecer o vice, nós vamos bater um papo com ele também aqui. E terceiro, por rever o grande amigo Bolacha. Bolacha, grande companheiro. <risos> grande Vaguinho Lopes, vereador de uma urgência fantástica. Vocês, prefeitos aí do Brasil, sigam o exemplo de Santa Fé do Sul. É, aprendam a administrar. Você que está pegando a prefeitura a primeira vez aí, ó, olha aí. Ó um exemplo a ser seguido, né? um exemplo a ser seguido, defender o tratamento precoce ou o tratamento inicial, como eles tratam aqui, e não aceitar o local de uma maneira bem sucinta, a ajudar o comerciante a fazer com que a sua sociedade cresça. Então, aprenda a administrar. Então, antes de você fazer qualquer coisa no seu município, aprenda a administrar. Siga o um exemplo aqui do meu amigo irmão. Eu deixo a câmera sua dispossal e eu gostaria que você falasse agora para aquela câmera lá. Eu que agradeço, Sardinha, a todos do Canal Brasil. Foi uma satisfação imensa bater esse papo Obrigado. com você. Principalmente falando aqui da nossa querida Estância Turística de Santa Fé do Sul. Como eu disse, sou filho aqui da terra, nascido em Santa Fé do Sul. E estou tendo esse privilégio de hoje estar prefeito, juntamente com meu irmão, meu amigo, Capitão Benítez que está conduzindo muito bem a nossa Unifunec. Foi um prazer, Sardinha, também te conhecer. Prazer é meu. Saber mesmo. que você também é filho aqui da nossa cidade. Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul, que tem um carinho especial por Santa Fé. Santa Fé está sempre de portas abertas para você e para todo o Brasil. E para todos que estão nos assistindo através do canal Brasil. Venha conhecer Santa Fé do Sul, você irá se encantar. Muito obrigado, um grande abraço a todos.